Oi, novo banhado construído para águas cinzas. Vamos dar uma olhada no comportamento dele, eu estou fazendo pouco a pouco, e a instalação de um dreno. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao passo a passo do banhado que está sendo construído, e o que vai funcionando, como é que vai funcionando, quais as expectativas, o que, que eu estou pensando. É, hoje é dia de Miguel, então a gente avançou um pouco mais nos outros banhados que vão ser mais para um laguinho do que efetivamente para um banhado. Acabei refletindo um pouco durante a semana é, e coloquei um dreno nesse, nesse novo banhado. Esse dreno tem duas grandes funções. A primeira delas é eu poder observar o lençol freático, o nível da água dentro do banhado, onde é que ele está. Porque eventualmente né, a parte de cima pode estar tá seca e eu quero acompanhar aonde é que está o nível e com esse dreno, a gente vai ver, fica fácil acompanhar isso. E outra coisa é se eu quiser fazer coleta desse efluente, é, fica muito mais fácil, eu consigo coletar lá no fundo do banhado, eu consigo coletar o efluente e consigo coletar também em outras alturas do, do efluente. Vamos dar uma olhada? Para garantir que a gente tenha né, a possibilidade de mais efluentes sair, sem que raízes penetrem por ali, ou seja, para garantir um, um pouco mais é, que os espaços vazios ali permaneçam, eu vou colocar um pedaço de bidim, sobre essa camada de, de rochas, de maneira que o solo que eu colocar por cima ou o saibro que eu colocar por cima, ele não vai penetrar por ali, então vai manter os espaços vazios que, que eu quero, porque é isso que vai fazer o, o efluente é, circular com mais facilidade. Eu tenho o bidim maior em casa, então na próxima vez que, que eu voltar amanhã cedo, eu continuo esse processo, vou colocar o bidim ali naquele pedaço e vou colocar o bidim também na saída. ok? Eu vou colocar um pouco mais de, de rochas ali para facilitar a saída do efluente e o efluente vai ter um caminho facilitado de entrada, um caminho facilitado de saída e no meio ele vai ter que atravessar todo o banhado. Hoje faz uma semana que eu fiz o brejinho. Estou preparando a saída dele ali e aproveitando. Hoje é dia de Miguel. Dá um oi aí, Miguel. Oi, pessoal. <risos> Tudo bom? E aí nós já estamos fazendo a parte de baixo. Onde eu quero fazer a filtragem desse efluente. Que vai passar por aquela cama ali de, de pedras é, onde está a pedra vai subir um pouco mais a água vai descer por ali vai passar por um filtro e depois ela vem para o laguinho dia de lavar roupa já tem quase um mês que eu fiz o, o banhado novo eu estou preenchendo ele aos poucos que eu quero acompanhar o desenvolvimento e mostrando como é que ele está funcionando. Já temos por aqui um copo de leite que eu trouxe do sistema lá de baixo que vou plantar depois de estar tá pronto. Dia de lavar roupa, a água encontrou um caminho preferencial, está saindo aqui pelo lado e eu resolvi colocar também um ladrão junto da saída que ele tem duas funções uma se tiver muito cheio banhado e com a chegada da água facilitar a saída da do efluente a gente vê que já a água já está saindo por aqui e está saindo pela parte de baixo o ladrão não tá o ladrão não tá funcionando ainda porque o nível d'água não chegou nele quando completar de solo o banhado então vai facilitar um pouco o caminho da água e outro motivo é porque assim eu consigo Observar o nível do lençol freático. Olha lá. Então, esse nível aqui agora é onde a água está debaixo do solo. Ela vai subir um pouco por capilaridade e vai manter, deixar esse solo todo é, umedecido. Mas abaixo disso, no nível da água, é onde todos os poros estão ocupados pela água. Na parte de cima, a gente tem água ocupando parte dos poros, mas tem ar também. Na parte de baixo, não. O ar todo já saiu e é só a água que está ocupando esse espaço. Então, quando eu chegar com o solo até aqui, depois eu coloco mais um uma parte de tubo para levantar mais eu consigo enxergar onde está o lençol freático e se eu quiser eu consigo ir até lá no fundo e coletar a amostra do efluente lá do fundo de maneira que eu consigo ter a amostra ali em cima né, a partir desse tubo aqui então eu consigo a amostra da chegada Consigo retirar a amostra lá do fundo e consigo tirar a amostra da saída do banhado depois que ele percorre todo o solo. Olha só, a máquina está funcionando e aqui a gente já tem a saída do, do efluente. Isso daqui ainda vai mudar. Eu estou fazendo o passo a passo, para mostrar como é que pode funcionar. Aqui vai uma lona, aqui vai outra lona, e nós vamos fazer um, um laguinho aqui ou alguma coisa assim. Legal? Para quem tiver interesse, nós estamos desenvolvendo vários cursos e oficinas. Abordando várias temáticas aí do saneamento ecológico. É, a gente vai ver é, possibilidades de, de tratamento, é, diferentes etapas de tratamento, dimensionamento. É, fica atento que aí no site eu vou lançando uns vídeos e vou comentando e chamando para as oficinas. Por hora é isso, um grande abraço e até a próxima!